Beleza pessoal, aqui Fernando Brasileiro. E hoje com mais um gamezinho diferentão pra Super Nintendo: King of Dragons. The King of Dragons. Faltou D Press start. Vamos ver. Ele é, a princípio, uma espécie de beat up, se não me falha a memória. Eu baixei como sendo ali, rapaz. Temos o Fighter, o Clérico, que é bombadão. O. Como é que é? Dwarf, Wizard e Elf. Cara, eu vou. Eu vou ser o, o fighter Acabou o um tempo, ah, rapaz, escolheram por mim, não é bem que deu tempo Vamos começar de fighter, olha ali rapaz, tilinho Golden Axe Vamos ver, um aqui ele pula Não faz nada Eita, gastei acho que algum especial E uma espadaça, tá, beleza Tá bom, catar os itens é só passar por cima, beleza? Olha ali rapaz Olha ali rapaz, eita pomba Veio monstrão Ah, esse meu ataquezinho ele não é, tem uma, um, um alcance então não preciso chegar, esperar chegar tão perto pra... Olha ali, rapaz. Achei um raiozinho. Pô, e ativou so... Eita, pomba. Ativou sozinho. Bom que pelo menos os... Bom não, né? Pelo menos é uma informação do game. Os monstros aí, estão morrendo com um ataque só. Então eles não têm barrinha de vida. Não sei por tem barrinha de vida. Ó, esse aqui já tá aguentando. Ó, esse aqui já é mais violento. Aí eles vêm na, na voadeira ali, rapaz. Tá doido? Eita, apertei testar. Tá? Ó, os que tem escudinho... Eita. Ah, rapaz. Meti poderzinho, rapaz. Tem poderzinha pra usar. Cadê as vidas? Tá acabando a vida. O oh, game é bacana. Esse aqui deve ser legal de jogar de dois. Só que parece que os pezinhos dele são meio afundados na areia. Ele é, ele é meio porradinho, né? ser um, um guerreiro, cacho... um guerreiro boi. <risos> alguma coisa do tipo. Só tem uma pedra. Eita, pomba. Enemy. Eita. Sai pra lá, gorducho. Tá, vamos lá, vamos na manha, vem tranquilo, vem suave <risos> ele vem nessas nessa, bolotas aí No princípio eu tô no, eu, tô dando, eu tô no meio dos ataques de bolota dele <risos> Ó, Ele fica atacando meio que no aleatório Ai. Eita, pão garça, já lascou tudo Voltei, toma fogo a princípio, se eu, se eu ficar no meio dos ataques dele, eu não tô mudando. Então, o ataque dele tem um, um vazado ali. Dá, te, dá tempo de eu fazer um, umas porradinhas nele. Cadê, cadê Eita, meu ataque não alcançou. Tá longe. Aí chega perto. Meu ataque tem um alcance longo, mas não é tão, tão longo. Eita. Aê, rapaz, fogarel, Oi, rapaz. Derrotamos o primeiro, o boss Ele teoricamente é um jogo não muito difícil né Mas... Opa, dinheirinho, dinheirinho Dinheirinho, dinheirinho dinheirin. ah, Opa, rapaz, nível 2 Olha aí, ganhei um nivelzinho Do nada Tesouro no castelo antigo eu gosto, eu gosto de jogo Linear, né, eu gosto que o jogo vai me levando E eu vou fazendo as coisas Eu sou meio tonto pra fazer Pra fazer o... Olha, eu transformei eles em sapo que bacana! <risos> Deus, não, Tô de rapaz. doido, vou pegar todos os blind. Muito dinheiro. Aí, esse especialzinho ele tira a vida. Minha deles, né? As bolotinhas voantes. Faz os especial também. Pena que eu sou muito tonto aqui, né? O que tá acontecendo? Nossa, eu perdi toda a minha vida. Bagulho louco Ih, já vem um enemy Olha ali, rapaz, que massa esse Minotauro Sai pra lá, ó Eita, pô, tô meio achafrado Bom que quando ele Já voltou, já voltou apanhando Então, tá bom Vem, tio, vem tranquilo Vai ficar pulando, ó Ele vem, dibra aí Tem que dibrar ainda tem que debrar porque que ele ataca também Vem, vem, vem, vem tranquilo Eita pomba, tremeu a terra <coughs> Ah, caiu o chão Ah, que legal, rapaz Caiu o chãozinho Toma fogo no rabo Aí, peguei descosta ainda tá mas rapaz, aqui eu sou roubado rapaz uso o poderzinho Meto espada E já se foi? Já se foi mais um nível 3 Olha ali rapaz Nível 3, vai dinheiro e Peguei mais um nível X, alguma coisa Será que é o especial? Nossa, como é rápido os aqui, <risos> Batam o... o pico da montanha Batalha no pico da montanha Rapaz, o jogo é muito rápido Já estou com, sei lá, 48 pontos Nível 3 Vamos ver aqui, já veio uma caixinha eu Não sei se isso aqui é dinheiro, é ponto, sei lá Não, <risos> não deu tempo de entender o jogo Eu só chego já estou matando os loucos Bem tranquilo. Bom que todo, todos os BDZs dropam alguma coisa. <coughs> Aí, fogo, fogo. Ah, rapaz, magia que transforma em sapo. Chupa. Ah, se eu destruo a magia, a bolota. Tá... A magia acontece o, o bagulhete. Eu só tem medo que ela fuja, né? Pra perder a magia ainda. Ó, esses que são mais verdinho escuro, ó, Eles aguentam mais, mais pancada. São mais bombadinho. Eita, é, tá na fogo. Ó, esses rosas devem ser. Nossa, esses rosas aqui são mais violentos ainda. E são mais rápidos e resistentes. Tá, é, tio. Você não morreu, não? Peguei nível. Vou empurrando a bolinha aqui. Eu <risos> dei uma cabeçada na bolinha. Olha ali, rapaz. Eu vou levando a bolinha. Que massa. Eu vou empurrando a bolinha até chegar o inimigo. <risos> que legal, rapaz. Não, vai fugir, né? Aí. Eu tenho um botão de pulo? Nossa, eu não tinha usado nem uma vez ainda. Ah, Rapaz. Vem tranquilo, vem suave. Eita, que isso? Que, isso? que pose é essa, rapaz? Que pose é essa, rapaz? Eita, pô, largou o fogo em mim? Vai ficar largando o fogo em mim? Eu te largo o fogo em tu também. Vem, é quatro pontinhos de vida. Vem, vem, vem tranquilo. Vem tranquilo. Ai, caramba. Eu defendi, mas foi sem querer, tá? Vem tranquilo, vem tranquilo, vem, vem, vem, vem, moleque. Vem tranquilo, vem suave. Eita pomba, lasco. Tenho vida ainda, parece. Aí, fiquei num lugar bom agora. Ah, tá pomba. É, tá dançando e não tá morrendo. Eita, tô com, tô com P1 de vida. Eita. Aí, lascou Morri Game over? Não Temos a vida a zero ainda Vem, dragãozinho Aí, boa Mais um boss eliminado, rapaz O bagulho foi muito rápido Vamos pegar os brindes dinheirinhos Aí, vai, vem Aí Nossa senhora até pra, até pra fugir rápido A caverna da hidra. Vamos nessa parte 4 aqui na Caverna da Hidra, Stage 4 Vamos que ele nem te pergunta se tu quer continuar, quer salvar, quer fazer alguma coisa, simplesmente vai Vai, vai, vai, vai, vai. tipo assim, vamos, vamos, vamos que a gente tem mais o que fazer <risos> Aí, meu bonequinho tá ficando ó, poderoso Olha ali, rapaz, é fake news, me larga, larga, larga Ah, rapaz, tive que gastar um especial porque eu não baú fake news Vem, vem pra casa. Vou perder esse especialzinho. Não! Você queria perder esse tarde. Tem uns slime aqui também. Todo jogo tem um slime, né? Esses RPG de antigamente. Eita. Ah, me larga! Larga, me larga, me larga, me larga, me larga, me larga, me larga, me larga, me larga, me larga, me larga, me larga. Eu vou morrer pro slime. Continue. Continue. Ah, voltei, voltei como mesmo. Não dá nem opção de. Voltar como outro. Vamos tentar. Ah, fala sério. Vamos tentar, pelo menos, conhecer a Hidra. Eita, os dinheirinhos somem muito rápido. Vai, vai, vai. vai. Volta o dinheirinho, volta o dinheirinho, volta o dinheirinho, volta. Aí. Eita, não paro de. Agora ficou ralado. Ó, nível 6, rapaz. Agora tá ficando violento. Cavaleirinho... Cavaleirinho não! Fighter! Seja... Eita pomba! Tem um rabão ali! Tem um rabão ali rapaz! Eita pomba! Essa aí é a Hydra. Eita, um me congela, um dropa slime, eita pomba Ah, fala sério, me congela de novo, levanta, não, sai aí, nossa senhora, isso aqui vai ser complicado Eu não sei se dá pra matar uma cabeça antes da outra Eu queria matar a de gelo primeiro, porque, eita, nossa senhora, isso aqui, o Shenlong aqui me largou no outro lado do cenário Shenlong foi o primeiro a morrer Ah, fala sério Eu acho que ela morre na ordem Na ordem que eu jogo o jogo quer <risos> Eita, pô Ah, foi minhas vidas ah, ah, Shenlong azul Meu Deus, rapaz Eu não sei se tem quantidade de continues, né Ó, a cabeça do Shenlong de gelo já me Já, já foi pro chão Vem, vem, vem, tranquilo. Ai, nossa senhora. Essas mordidonas deles aqui é muito, muito roubado. Aí, rapaz. Matamos a hidra Passamos para a próxima fase. Conseguimos chegar até a fase 4. Vamos pegar os dinheirinhos. King of Dragons. Estamos matando dragão. Então, o nome... Faz. Ó, oh, The Red Dragon Guilds has rising for his. Não, não deu pra ler o resto? Mas o dragão vermelho surgiu sobre alguma coisa. Entretanto, contudo, porém, vamos deixar o estágio 5 para uma próxima oportunidade ou não. Espero que vocês tenham curtido The King of Dragons. Se quiserem ele de volta, mandem nos comentários. Já falei demais e até a próxima.